De, de posicionamento, de crença, ok? Busque se espelhar em alguém que você modela, pessoas de sucesso. Nós somos a média das cinco pessoas que, que nós nos relacionamos. E eu vou frisar algo muito interessante aqui. Às vezes, aquelas pessoas que mais amamos, pessoas da nossa família, infelizmente, e acredite, não é por mal, as pessoas erram por ter muito zelo. Mas às vezes essas pessoas elas acabam jogando calmo nos seus sonhos.